Meu nome é Rosane Helena Schering, sou empresária em São Leopoldo. Eu trabalho com a minha família, tenho uma empresa familiar e descobri um outro negócio maravilhoso, que é o marketing do sucesso. O que, que eu vi nisso tudo? O que, que é que está acontecendo? Que eu fiz essas escolhas e estou fazendo essas escolhas. Uh, achei que eu poderia fazer mais alguma coisa uh, com isso porque eu gosto de conversar com as pessoas, de ter um relacionamento com as pessoas e acabei sendo convidada e apresentada para um plano, que é um marketing de sucesso que eu achei maravilhoso que é totalmente diferente dos nossos negócios convencionais que a gente tem hoje em dia e que me fez abrir muito a minha mente e ver o quanto é de diferente, vantajoso e com oportunidades diferentes que o nosso negócio convencional não tem. O que, que acontece? Eu tenho a minha liberdade financeira, eu falo com quem eu quero, eu, eu converso com as pessoas que eu quero, eu trabalho o dia que eu quero, a hora que eu quero, uh, eu me sinto livre, eu me sinto mais feliz porque eu posso acordar a hora que eu quero também, posso viajar, posso conhecer pessoas. Com isso eu também vi que eu posso usar as redes sociais, eu posso usar o Facebook, tem uma página no Facebook, tem as redes sociais que eu posso usar, que hoje está tá disponível. E o que, que eu vi? Que nessa, nesse marketing de rede eu tenho um site também. Nessa empresa que eu estou, o meu site custou 90 reais E na minha loja, quando eu fui fazer um site, minha, o meu site custou 8 mil reais Onde eu tive que fazer tudo, onde eu tive que ir no correio, levar mercadoria, eu tinha que fazer toda a logística. E nessa empresa não, nessa empresa faz tudo. Nessa empresa também vi a questão dos relacionamentos, onde eu acabei conhecendo muitas pessoas de outra cidades, de outros lugares, de outros estados. Inclusive também conheci a pessoa que está me ajudando, que é o Leandro Fonseca, que é uma pessoa maravilhosa. Ele está presente sempre, me acompanha sempre, está sempre presente nos ajudando, nos auxiliando no que for preciso no marketing do sucesso. Então, agradeço a oportunidade de vir aqui falar, explicar um pouquinho da minha vida, qualquer coisa que precisarem de mim, estou à disposição. Meu nome é Rosane, estou nas redes sociais, estou disposta a ajudar para quem precisar e saber alguma coisa a mais. Obrigada!